finalmente um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? <risos> prove rivalry.com. Patrocínio twitchtv Vai começar o jogo. Dá um like na marmelada que tá no meu time aqui. E eu vou ali precisar dar um mijão. Olha a pegadinha, meu time, mano. Nossa, tem cinco challenge no time que hype. peraí. aí. Meu, o jogo começou rápido, mano. Bora, rapaziada. Mano, os caras baniu tudo, velho. baniram, o... Banir o Fiddle, baniram o Riven. Isso é louco, velho. Tem um Kami lá também, é isso? Tem mano, tem um Kami de Nasus top, rapaziada. Que que é isso? Por que que eu tô dando B, velho? Aurelion e... Aurélio e 30, né mano? Tem um Tirano no time também, velho. O jogo vai ser rajada, mas vambora, né? Bora, velho. Concentração máxima de alto nível, velho. Nice tracking do Tirano. Caralho, Tirano, ratão, hein, mano? Vai, vai se fuder ali agora, mas foi ratão, mano. Nossa, a vida do Kami, Top. Caralho, tirando mano, tirando e botando velho. Tô perdendo muito tempo Fazer isso que eu quero fazer, mas eu vou fazer Que é guardar o bagulho do Kayle, velho Caralho, mano! Que que é isso, mano? Que Amumuzinho bala, mano! Vai se fuder! Que gostoso! Caralho! Vocês viram que eu bati na flor evidente pra revelar a Kali? Essas malícias ninguém vê, né? Essa malícia vocês não vê Esse é o Amumu que invade, rapaziada. sei se você não vai ver em qualquer outro. Vocês né? não veem isso em outro lugar, não, mano. É só aqui mesmo. Amumu que invade. Essa aí é nova, mano. Essa é nova. Tá, eu queria muito em bot, mas não vai dar. E é arriscado eu fazer isso aqui, porque o okay, que eu pode vir, tá ligado? Só ter que me dar uma mão aqui é o god, nice, do Olha o Dudu amassando o Cam, mano. É aqui mesmo que ele vai vir, mano. Esse aqui, rapaziada, é o Amumu abençoado, beleza? amumuzinho abençoado, mano. Olha o tanto que eu vi curei no Keio ali por conta da caça voraz, mano. O Ezinho voltou na hora também, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso? <risos> Vambora, rapaziada. ai ah, esse Dudu. Deixa eu até entrar a voz esse aqui. Hum. Tá pegando nesse topside aí, Dudu? Cara, tá um bagulho pegado aqui. Tá pegado? Mano, se você ver, as... eu saí com um de vida, umas três plays já, mano. Parece que esse Amumu tá abençoado, velho. <risos> Era pra eu ter morrido Cara, ou eu tô... não morri várias vezes, velho. eu tô contra o Kami de Nassus top. <risos> ah, tem cinco celebridades lá, mano. E nós. Ó que é isso aqui. É, assim, respeito. Tô frisando tá o um Será? Deixa eu ver se eu dou um gank mid aqui de ladinho. Eu então. Já startei. Mano. Sem smite, hein, mano. Ah, isso é nosso. Vou dar recalho agora. Pegar o meu alfange. Super, super suave. Mano, olha quanta celebridade nesse jogo. Dudu. Olha quanta celebridade. Dudu. E tirando sua celebridade, mas... Marquinhos. Tirando. Tem o Al-Qaeda. Tem o... TK não é celebridade, mas é nem o Pro Player conhecido, né? Mas... Quem mais, quem mais? O Club, o Keio, o Gravitar, o Steel e só. <risos> de novo, Dudu! Olha a minha vida, de novo, é pra eu morrer eu não morro, mano. Ai, véio, tá maluco, véio. que que isso? Mano? Ai, mano, que que tá acontecendo? É. O bot reto que o Caim vai estar tá lá e se pá, a Kali também, mano. Você vai ter TP? Não. Hum, eu vou, mesmo assim, velho. Vai, deixa ele ir pra cima, mano. Deixa ele ir pra cima. Eu quero, eu quero que ele vá pra cima. E olha lá, olha lá, olha lá, cara. <risos> Ai, deixa eu morrer não, que eu tô valendo gold. <risos> Caralho, mano, o do time. <risos> Mas tá certo, ele tá certo, não tá errado não. Escalar mais. Cara. Ai, ai, rapaziada. Esse Amumu tá bombinha demais, mano. Esse Amumu tá sem medo, velho. Sem medo. Véio. Acho que eu vou contigo aqui, esse pá, véi. Bora, bora, bora. Bora, antes de fazer o arauto, eu vou aqui rapidinho. Tem flash, tá? Ele? Tá, então eu vou gastar o ult mesmo achando que não vale a pena. Ah, nem precisa do ult. Ó, oh, até que ele deu um goldzinho, velho. Deu duzentos e pouco, velho. Aí vale a pena. Só agradece o Kami de nasas rapaziada. Tá o Kami de nasas velho. Eita, do Dudu pô, mano. Chamou resposta responsa. Ufa! Ufa, Dudu, ufa! Hum, meu Deus! God, mano. Bravo, brabo, brabo, brabo, velho. Nice flash, velho. Pera aí, o Kami foi rolar o flash na parede aqui ou foi impressão minha? Pera <risos> <risos> teve um flash na parede ali ou eu tô muito doido, rapaziada? Tá faltando ward aqui, mano. Um o okay, okay eu vai roubar isso, talvez, mano. Não, mas... Nice. Tá, vou dar bem, mano, que o gold aqui já tá recheado, mano. Deixa eu ver, dá pra lançar corta cor esse jogo, não vai ser ruim não. Coneca! Pegar isso, isso, isso. bora. Eu não sei quanto que eu uso esse arauto, mano. Dá pra tentar usar pra dar GG, tá ligado? Spark top mesmo. Eu vou ter ult, flash e nós faz uma bagunça aqui, velho. Hum, quase que pegou. Dá pra no vídeo aqui, ó. Eu quero ir aqui, ó, eu quero ir aqui, top. Cabeceou safe, só isso que eu queria Vou mid agora contigo Voltou, voltou, voltou, legal? Eu tô morto aqui Tô fingindo cara. que vou pra cima, relaxa, relaxa Relaxa, relaxou, relaxou, relaxou Tô assustando eles Ai, não tive range Ai, pra ir no KO, velho Meu Deus, se eu tivesse range pra ir no KO, velho Nossa! Ah, dói, não dói? Dá um dano, não dá? Caralho, Marquinhos. Pode falar, dá um dano. <risos> Peguei na, no cara invisível ainda. Né? Porra, se eu tivesse a range pra pegar o Kayle ali, velho. Faltou dedo, faltou dedo, velho. Se eu tivesse dado o Q rápido aqui ó, na Karma, daí na Vini e daí no Kayle. Teria dado bom, mano. Né? Mas foi. Foi flash de alguém ali, eu não vi na hora que eu entrei. É. Ah! Acabou! GG, rapaziada! Chama! Caralho, gente.